Ao longo da campanha foram várias as situações assim desconfortáveis, eu mesma tentava me convencer, não Sônia, não é isso que você está pensando, mas era difícil. E aí quando eu me elegi veio realmente uma situação inesquecível. Um dos vereadores do PT, que era um daqueles com quem eu imaginava me identificar mais, pela trajetória, pelas bandeiras que ele defendia, falou, ó, oh, quero muito conversar com você na Câmara pra te, te explicar, né? Te dar os primeiros toques, assim, de como é que as coisas funcionam lá. E eu falei, ai, que bom, né? Legal! E fui lá tomar um café com ele no gabinete. Aí ele começou me dizendo o seguinte, olha, a palavra-chave aqui na casa é acordo. Quando se firma um acordo, pronto! E você tem que respeitar o acordo que foi firmado. Essa é a, é a regra número 1 um da casa. Eu falei, bom, tá bom, né? Claro, quando você faz um acordo, as partes precisam cumprir o que, o que prometeram. Mas eu não tinha entendido a, a extensão é, desse, desse compromisso, assim, em torno de que eram feitos os acordos propriamente. Aí ele mesmo me deu um exemplo. Olha, tinha aqui dois vereadores, Fulano e Beltrano, que disseram que iam apoiar o Zezinho para presidente da Câmara. Na véspera da eleição, eles fecharam com o Luizinho. E o Luizinho levou eles lá pra casa dele, que é para eles não mudarem de ideia de novo, lá na Zona Sul. Então, no dia seguinte eles vieram, votaram no Luizinho, portanto quebraram né, o que eles tinham prometido para o outro. O Luizinho ganhou a eleição e eles tomaram um couro. Ah, o couro comeu no gabinete, olha, fechou o pau, hahaha. Ha, ha. E eu torcendo para aquilo ser em linguagem figurada, né? Mas não, deixou bem claro que eles realmente foram agredidos, porque romperam o acordo. Disseram que eu votar em um e depois votaram no outro e aquele um perdeu a eleição. E ele ainda complementou dizendo assim, olha, depois dessa eles viraram dois páreas na casa. Nem em nome de rua eles conseguiram aprovar. Nada. Aí eu pensei, não, pera, como assim viraram páreas e não aprovaram mais nada? Nem nome de rua. para você aprovar um projeto, depende de você estar bem na casa ou mal na casa, não tem nada a ver com o projeto se o nome de rua é bom ou ruim, não tem nada a ver. Você pisou na bola lá atrás, quebrou o acordo e é isso. Resultado, eu fiquei chocada. Até porque essa mudança de, de opinião tinha sido a nosso favor. Tinha favorecido a eleição de um candidato nosso. E aí nós mesmos, né, no caso, o, o, os vereadores do PT, a gente deixou os caras, ah, quem mandou, rompeu o um acordo, agora aguenta. E deixou, deixaram eles virarem párias na casa. Então essa foi a primeira parte da reunião, ainda teve mais. <risos> <statutvit> Yeah, <laughs> yeah.